Saudações povo, eu sou o Mr. Boné E o vídeo de hoje vai ser nada mais nada menos Que um melhores clips. É uma parada que muita gente me pede pra fazer Desde sempre, e eu finalmente resolvi Botar a minha cabeça pra trabalhar e fazer isso aí Eu peguei os clipes que eu achei mais interessantes Do último mês, mais ou menos dos últimos 40 dias, pra ser sincero Tinham outros clipes legais lá Só que não tinham muito contexto Pra quem não viu as lives, então é por isso que esse vídeo Não tem o mesmo tempo que os outros Mas enfim, sem mais enrolações, eu só queria lembrar você de deixar O likezinho aí embaixo, e é claro, se você gostou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 Oh Não! Me solta, filha da puta! Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não! Olha o tamanho dessa merda, mano! Me solta, me solta, me solta, me solta, me solta! Me solta! Cara, essas partes assim, tipo ao ao céu aberto que tem gelo, sempre me fascinam no crash, nos reflexos do gelo, cara. Acho muito bonito, mano. Olha. 70, 70, mas quem disse que a gente consegue? É, mano, 70 tanto que você cansa, aí 60. Murilo! Time Walking tem o controle da fucking bola! É isso mesmo! Murilo agora tem toda a chance do mundo de acertar a bola preta, mas se ele encaçar para a branca junto, é o fim para eles. Toda a jornada terá sido em vão. Agora. Quê? É muito genial, Puta Murilo. que pariu, Murilo. Não sei o que ele fez. Ai, nossa, eu tô sendo errado. Calma. Ainda tem que Nossa, né? Murilo, por que, velho? Nossa, Murilo, Que? Olha <risos> essa jogada! Olha essa jogada! Porra! Se cair de 1 a 3, eu deixo você vivo. Se cair de 4 a 6, você é banido julgamento. O poder foi executado. Manda três peidinho Manda é, três peijinho. Ai, carai... Eles viram que o dinossauro caiu no precipício. Né? Meu Deus. Ó, se liga. <risos> Ai, caralho, o barulho tá ficando alto, mano. <risos> OK, oh fuck! Man Ele tá bem aqui na sai, Sai! Sai! Sai! Sai! Sai! Sai! Sai! Sai, sai! Sai, sai, sai, sai, Eu tô bem! Eu tô bem! Eu não mexi com você! Eu não mexi com você! Tem combate derrubar aqui não, mano Não, não, não, não, não, não, não, me deixa dentro Que isso, velho? Meu é isso? olha os dois. Alguém, alguém, alguém, alguém, printa isso, alguém, alguém, que alguém, isso, Nossa senhora, vocês viram essa esquivada, né? Nossa. Em compensação, vocês viram essa merda que eu fiz, né? Que porra é essa? Meu pau, que amado! Isso? Nossa senhora! Vem! O que foi? O oh. que, que, que, que foi? Que foi? Mano! Parabéns, ele só ficou bugando, ó. Eu eu clipe. Clipe. Alô? Eu vou dar um roubo. Parece sair, açaí, velho! não parece agora. <risos> eu vou comer o açaí, mano. mano que Não é, é um grilo, é dar um louva um deus um louva deus aí, na, na porra do meu estúdio, velho. Olha lá, o bichão. É. Tem um louva deus no, no estúdio. Mesmo. Qual que é o sentido dessa porra aparecer aqui do nada? É um louva a deus mano. Matei ele, não Meu Deus, cara. O João Henrique dançando no Vamos lá. Vamos louvar? O... o João Henrique aqui. Puta merda, eu vou é ter que, ver, que pegar não. um, um Nossa, paninho e fazer a minha técnica de capturar insetos. Cobrezinho, cobrezinho, cobrezinho. Boa. Ai, caralho, que susto, filha da puta! Tudo mapa. Meu Deus, que é isso? Ai, que é isso? Nossa, fudeu, tá tudo voando, velho. Nossa, já era, velho. Já era. Já era. Já era, velho. Tá tendo. <risos> Carne que bugado! Meu Deus! Oh, esses dois estão carne e queijo? Dá pra entregar já, velho! Não tem queijo, não tem queijo, velho! Aqui ó, põe um ah, carne e tá queijo aqui ó! Aê, porra! Vambora!